Oi, galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo do FIFA 19 modo carreira família Vamos seguindo nos aqui é, com o Bolton galera, não esqueci ainda do FIFA 19, do modo carreira aqui, beleza? Eu vou terminar essa série galera, desculpa se houve uma demora aí É que esses dias eu também tava com problema na internet, então eu tive que lançar outros vídeos que estavam na vez, entende? E... Acabei tendo um problema com a internet, não consegui gravar, enfim, na verdade eu não consegui gravar não, eu não conseguia postar Eu fiquei uns 4 dias sem poder postar aqui por causa da internet, ok? Mas vamos seguir galera aqui, vamos, vamos avançar na tabela aqui Galera, e se você já gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo, fala o que você tá achando do vídeo, fala o que você tá achando da série, beleza? Ok, então vamos lá, deixa eu ver o que eu recebi aqui galera um e-mail, oferta de transferência de Light oh, é... Não, não. não... Ele me mandou aqui, tá ok, já fiquei sabendo. Deixa eu ver. A gente tá em quinto, galera. Vamos avançar aqui. Ok. Vamos avançar. Vai, vai, vai. Demora pra avançar essa tabela, velho. Meu Deus do céu. Proposta para comandar seleção. Eu sou Santos. Gostaríamos de saber se você tem interesse em de solidariedade para comandar a seleção de Hungria. Veja abaixo os detalhes da proposta, esperando sua resposta o mais rápido possível. Seria uma grande satisfação contar com o seu trabalho. Saudações, presidente da Federação, federa, é, fua, federação de Futebol de Hungria. Prover a oferta do contrato. Depois de uma análise cuidadosa de todos os candidatos, temos a satisfação de oferecer você o cargo de treinador na seleção de de Hungria. O contrato poderá ser renovado se os resultados nos próximos 12 meses forem satisfatórios. Também esperamos que você cumpra os objetivos a seguir. por se favor World Cup, classificar-se Europa chegar às oitavas de final. Tenha em mente que essa oferta vai perder a validade em 10 de janeiro de 2019 se não recebermos uma proposta. Galera, o que, que a gente faz agora, mano? Não, não vou responder aqui ainda. Não vou responder, beleza? Vou pensar, galera. Eu vou pensar. Comenta aqui embaixo o que você acha, cara. Você acha que eu devo aceitar? Você acha que eu devo aceitar essa proposta ou não? Ou devo continuar no Bolton, cara? Comenta aí, galera. Comenta aí. Eu vou deixar ela em aberto aqui. Eu não vou falar nada ainda por enquanto. Vou seguir com o Bolton aqui. Vamos jogar essa partida. Vamos lá, vamos lá. Eu quero jogo, eu quero futebol. Eu quero bola rolando. Quero animação, quero, ó Agilidade no bagulho Você acha que o nosso time tá muito Né Muito foda de Conseguir desenvolver, mas galera Eu tenho fé que ele vai conseguir, beleza A gente vai conseguir Eu tô pensando, galera, talvez aí Mano, eu tô pensando em fazer uma loucura Aí, velho, tô pensando em pegar E comprar um jogador super caro Mas eu vou deixar o Bolton no negativo Daí Daí o negócio vai ficar embaçado e iniciamos a partida no estádio aqui, ó. Do Oi, Bolton. Bolton. Sanderson Park. Tarde, junto mais uma Thiago Leifert e Caio Ribeiro comandando a narração nesse jogo. Vamos lá, vamos sair com o Mágenes. Mágenes. saiu com São Benito. São Benito saiu com... Holocausto, Holocausto que tocou para Vela, Vela tocou para Sabenito, ah não o perdeu a bola, não velho, não, não. Como assim, como assim? Não, não, não, não, não, não, não. Não, não, família, pô, ô time, não cara, assim não velho, ó. Não deixa, não deixa, não pode deixar tocar, entende? Não pode, não pode. pode. Deixar tocar é cara ó. Boa! Vai, Jean Williams! Toca! Isso, garoto! Muito bom! Vai, Vela! Oh, não foi dessa vez, cara. A tentativa foi boa. Foi ótima, na verdade. Hum, entregou a bola de presente pro adversário. Tava impedido, tava impedido. Isso aí, professor. Levanta a bandeirinha, velho. Não pode deixar passar, cara. Tá louco? Vem, vem. Vem, vem. Vem com, vem com o mestre. Vem, no costa Opa, opa, opa. Vai, Magnes. Vai que eu confio em você, garoto. Hum, quase, hein, quase eles vêm de uma derrota fora de casa, se não vencerem hoje o ambiente vai, vai ficar ainda mais pesado, hein? A cobrança vai aumentar. É, vai ficar embaçado, a mas a gente, a gente vai ganhar. do time, Thiago. Hoje todo mundo vai entrar em campo querendo mostrar serviço. Acho até que a equipe é favorita para ganhar o jogo. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? E ele tira a bola de uh, lá. U! Quase dentro da área. Esse garoto é um mito. Não, não, não, não. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Isso, ótimo. Vai, Bela. Taylor, isso. Vai, Vela. Vai, Jean Williams. Boa. Chegou na marcação. Não, mas... Não deixa, não deixa, não deixa os caras tocar, não, velho. Vai, vai em cima, vai em cima. Boa. Vai, Jean Williams. Quem entregou de graça para a defesa. Não, não, não deixa, cara. Não pode. Vai, São Benito. Mostra pra que tu veio. Boa! Ótima! E isso, time, é disso que eu tô falando, garotão. Magires, o grande. Esse é o bichão. Sim, foi gol. É claro que você tem, muito, tem muito, olha gol. só que cruzamento, e olha que linda Ó, oh. nossa, na caixa, na caixa, na caixa. E Foi maravilhosa é, o e o time sabe essa é não, é o bichão o de cabeça, um Vai lá, vai em cima, vai em cima Opa, isso, tá, tá bom, tá bom Olha isso, não, não pode deixar passar daqui, hein galera Ó. Aqui é perigoso Não, não pode. Isso não pode acontecer, ó. Isso que é arriscado acontecer. Pegou muito da bola. Não pode, ó. Se o cara tá livre, velho. Se o cara tá livre, time. Se o cara tá livre, o cara só pega e dá uma de letra ali, ó. De frente com o gol, cara. Goleiro é bom, mas não faz milagre, não, filho. Vai, Welter. Isso. Vai, Belvers. é Tá contigo, tá Sim. contigo. Ó, Taylor, vai Low, não, isso, isso, vai Low, isso, ótima, ah não, Okowski, cara, que chutinho, mais michuruco, hein, vai Murphy, boa, tá bom, tá bom, vai, Passa, Benito. A posse de bola. Hum... Não, não, deixa, não deixa, não deixa. Cerca, cerca. Cerca. Não deixa para lateral, hein? É perigoso. Eles estão puxando a lateral porque eles querem o cruzamento. Não deixa, família, de não lateral. deixa. Ó, ó. Depois, ó. Último. Uh, Esse é o... Cara, eu vi esse gol, velho. Eu vi esse gol. Foi por muita sorte. O adversário vai bem oh. forte, interrompe a jogada. Não pode, cara. Não pode. Não pode dar uma dessa. De é arriscado troco. fazer isso. Carol. Entregou a bola para defesa. Boa Magnes. Bom bloqueio. É um derri, lateral. Vai. Red. Isso. Arrow. Tira, tira, tira, tira. Olha o Swancy City. Bastante não deixa, não deixa. Pela Olha a de Low. Vai, Low. Que lindo lance. Vai lá, Gnes. Passe de calcanhar. Saiu pela lateral. Boa. Vai, Taylor. a bola. Não, cara, não, não, Agnelis, vai, vai, vai, vai. Não deixa, não. Passe ruim, no meio do Boa! Boa! Sobrou moleque, sobrou. sobrou. Ah, ah! Não acredito acertado. nisso, cara. Se ficou alguma dúvida sobre Pô, o gol, velho. Tira a dúvida agora, olha só. Na ah! O assistente acertou, Thiago. Pô, velho, não gostei, não gostei, não gostei. Nossa, os caras são muito ruins, velho. Deixou a bola passar por todo mundo, mano. Tira, tira, tira, tira. Quase. Imagina se ele tivesse espaço para tocar ali, debrar alguma coisa. Tinha dado ruim, cara. Tinha tomado um agora. Taylor. Nossa senhora. Que bicuda, Taylor. Horrível. Noto. Carol. O, o quarto árbitro indica a dois a minutos de, de acréscimo. Carol. Ixi, o Carol. professor deu a vantagem. Saiu eu. O Acabou o primeiro tempo. Estamos ganhando, família. tamo ganhando. Vamos lá, vamos lá, vamos em busca do mais um, cara. 2 a 0, tá 0 é o suficiente para nós. Saímos felizes. Já estamos felizes. 2 a 0 a gente fica super feliz. Só precisamos de 2x0, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos buscar, vamos buscar esses 2x0. Vai, vai. Não deixa, não deixa tocar assim, cara. Ô, oh, filho. Assim. Assim ficou fácil, né? a bola tem um novo dono. Olha, hoje ele não está errando. Vai, vela. Mais um passe certo. Cortado ali o passe. Boa. É o professor deixou o jogo seguir e acertou, Thiago. O time levou vantagem. Ah, acertou caramba! Um trecho, perderam a bola. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Ó, oh, não é deixa isso. Bloqueia. Os caras não tem velocidade, cara. Passe precipitado por ali. É, eu Tô, também acho. Um Ainda bem de que, de de de que ele estou para de fora. De Amém. De Amém. De Amém. De Amém que você mandou longe, filho. Ficou agradecido. Boa abertura de jogo. Ótima. Aí, ele se livrou da bola, né? aí, aí tá você... Isso, vai. E Elter. Toca, Elter. Isso. Bom, nossa. Só se tocar sem vela. Era só ter obedecido o comando do pai, mas não, né? Ah, meu Deus. Agora Vem, ferrou. Cruzamento. Agora ferrou isso dizer, ótimo que bloqueio que susto, isso vela Até porque ele mal posicionado não ia chegar nessa ai caramba tá jogando muito Bolton. tá jogando muito vai pintando uma boa jogada por aqui a ah, boa Defesa fantástica. isso beleza para finalizar, Thiago. Era só tirar do goleiro. Boa isso, vai Belvers. Bela. Colocou a bola onde queria. Boa, San Benito. Gola! Esse garoto é o máximo. Chegou na frente do gol e bang. É o Boto! Não tem, pra nós não tem, que não tem, que não tem. Esse elenco aqui tá maravilhoso. É o um máximo esse time. Galera, eu não sei se eu devo aceitar, velho, aquela proposta. É tentadora. Mas não sei se eu devo. Ou isso, Belvers? Hello, Olkowski. Quem, ah, tava lá, tava é quem, a bandeira. quem mola? Quem mola, gás. É, não deu para passar essa, hein, galera. Próxima essa bola, daqui não passou, velho. No time Isso, garoto. Ai, meu Deus. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o Isso, vela. E ele posse de bola. Ô, louco, professor. Isso no meu tempo é falta. James. Se sou eu, você James. dá, né? Falta pros caras. Assim. Ó, de novo, de novo. Que belo chute. Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! O bicho é um mito, rapaz. É São Benito, garoto. É o máximo. Grande partida. Que nós perdemos no último. Agora nós estamos descontando os caras. Opa. Aí, low. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Pode chutar daí. Carimbou a trave. Tá lá! <risos> 4x0. Que é lavada, velho. Xan é. Esse garoto. Mas coletivo... tá essa foi gol a fácil, da né, da velho? Sobrou na frente do gol. Bateu na trave e sobrou no gol pro cara. Ó, oh, torcida olhar. do Bolt lá só. Oh, o é o Bolt. Oh, Olha o lá, tá cara, que linda, velho. É. Esse time, que só que orgulho, hoje hoje é time só me dá orgulho, mano. Só me dá orgulho. Vai lá, vamos lá. Vamos, seu Benito. Mais um, mais um. Vamos puxar mais um, seu Benito. Vamos lá, mais um, mais um, mais um porque hoje a gente tá pro... jogo, tá pro jogo. Tá pro jogo. Opa! Um os caras agora começaram, e o começaram cara a ficar bravos. Walter Taylor. 36 minutos de jogo, só A bola tá no quarto de circo. E É nós. Uma festa incrível na arquibancada. Boa. Muito bonito, Caio. A torcida tá carregando esse time Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá lá de novo, hein? ah, garoto. Sobrou. Isso sim, aproveita bem a cobrança de escanteio. Uau. Tá na cara que eles Isso sim, bem esse tipo de jogada nos treinos. O escanteio foi muito bem cobrado. Olha só. Uma bela jogada e um belo gol. E o time trabalha muito esse escanteio da esquerda e hoje muito valeu a pena. bom. Já tá tarde. Belvers, Mike Belvers. O relógio marca 39 de jogo, faltam seis. isso é Benito. Isso. cinco assim a bola parar. Williams, Low. E agora a bola mudou de lado. Bola pro gol. Vai por cima do. É, gol. não foi agora, hein? Olha só. Ousadia dos garotos, hein? Ousadia dos moleques. Opa. É, não deu muito certo. Tem bastante jogo ainda. minutos vixe, vixe, Vai treinar filho. Treina, treina, treina bastante. Fosse entrar, passou muito perto. Caramba, velho Perdeu, hein Perdeu um gol feito, cara Podia ter sido seis. Ah, não acredito nisso, mano E galera, ganhamos de 5 a 0 rapaz Tiramos aquele dia, nós perdemos de 3 Mas hoje a gente foi lá e descontou Buscou a vitória com raça, com garra, com força E claro que... Conseguimos, fizeram um ótimo jogo, Sam um Magnes, um Bike Bervers, Jean Williams. Cara, jogaram, melhor, jogaram, de muitos, de moleque, de jogaram de muito esses moleques, jogaram muito, o muito, também funcionou muito. Bem. Quem veio pro estádio... Olha só, esse, esse gol foi o mais lindo de todos. Ó. Nossa! Lá onde a Coruja dorme, rapaz. Vamos lá então, vamos ver agora como é que a gente tá aqui, galera. Deixa eu ver aqui, é 10 de novembro. É, a gente tem que... Janeiro vem as os... nossas transferências. Estamos em terceiro lugar, pessoal. Estamos com 31, o líder tá com 34. Terceiro lugar é, se a gente ganhar mais uma e os caras perder, a gente encosta. OK, né, velho? OK. É isso aí, né, galera? Não tem muito mais que a gente fazer. Treino por enquanto tá tranquilo, bem de boa, bem suave. Então, vou deixar agora o próximo jogo pro próximo capítulo, beleza, família? Eu vou indo nessa, galera. Se quiser me segue nas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, beleza? Inclusive lá no Instagram, porque lá você sabe, né? Lá é onde a gente pode conversar, onde a gente pode trocar ideia, onde eu falo sobre o canal, sobre o que eu tô trazendo no canal aqui. Então sempre tá vindo novidades aí, galera, beleza? Valeu pela sua presença, muito obrigado se você ficou até aqui e eu vou nessa. Valeu, fui!